Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Sabrina Martins. É, eu, tinha, eu procurei a Fernanda Neumann porque eu tinha umas estrias na parte do glúteo que me incomodavam muito. Eu tinha vergonha de ir à praia, eu tinha vergonha de ir à piscina, até mesmo vergonha, assim com o meu esposo. É, eu já até cheguei a ver uns outros tratamentos, mas eu não cheguei a fazer, porque eu sempre pesquisava e via assim, que as pessoas não tinham não, não tinha um resultado muito satisfatório. É, você fazia, eliminava um, uma porcentagem, mas aquilo voltava. Então, assim, e era doloroso, né? Aí eu ficava naquela, ah, vou fazer pra sentir uma dor e não ter a satisfação que eu procuro. Aí quando começou esse negócio de camuflagem, de estria... Eu até cheguei a pesquisar, só que na época era, assim, tudo muito novo. Aí eu não fiz e fiquei até com vontade de fazer uma tatuagem na, no meu glúteo e tampar. Só que, assim, é dos dois lados. Aí meu esposo ficou falando comigo, não, você não vai fazer uma tatuagem. Quando que você vai fazer uma tatuagem pra tampar a, a estria? Você vai tatuar a sua, a sua bunda Tô dos dois lados? Aí foi que eu comecei, ele me incentivou a procurar de novo a camuflagem, né? Realmente procurar, porque eu só tinha visto falar, mas não tinha procurado. Aí foi quando eu descobri a Fernanda Neumann. E o que me interessou foi que as postagens dela, todo o trabalho que ela faz, você consegue ver que são trabalhos dela, tem antes e depois. Então isso me passou uma certa segurança. Então eu resolvi fazer e fiz duas sessões. E assim, hoje tá muito melhor. Eu tô muito satisfeita, eu indico a Fernanda de olhos fechados. Isso me fez tão bem. Eu agradeço muito pelo meu esposo, né, de ter incentivado a eu não fazer a tatuagem e procurar a camuf...